Querem quer ban mid aí, Tim? Precisa não. First pick... Olá, sim, Meu né? amigo. Pra mim é sempre o jungle, velho. Não tem flex, é o jungle. E Você o pega o jungle pra matar bichinho da jungle, velho. Muda porra <risos> nenhuma counterar jungle. <risos> O que, que vocês querem, Django? Fala comigo. O que você quiser. Ah, vou testar a Nidali. Nossa, é, bicho. É, só, é, só, é, só, é só bonequinho pra farmar Django. Velho. Só que aí dá uma pegada, Nidali. Eu vou jogando de Lúcia. A é, Nidali chamou Lúcia, com certeza. É o Lúcia do time? Kog e Lulu. O que, que a gente faz aqui? Kog e Lulu, che... cara. E aí, senão eu vou pegar meu Lúcia aqui, hein, velho. Não, pega minha cena aí, vai. Vamos de cena alguma coisa, mano. Cena contra Cog? É né? Ah, meu Deus. Rapaziada, Nidale. os caras pegar um cog lulu a gente não pune o cog lulu blind acho que é 7 eu fico flechando nele quando o ricardo envelte pode ser meu amigo, precisa de setup aqui, hein? Fodeu, velho. É, setup é. pra Nida. Organa, Cog Lulu. Vai encher em Galho, como é que é? Não, os é. caras não vai meter essa. Eu vou meter um encher em Galho assim, velho. É Nossa, é eu meto e Serafine ainda, meu. Não, pera. É não, não, de uma bosta fazer de de isso. Ô, Tim, ô, Tim, quer jogar de Camille Galho? Mano, eu vou de Lúcia, foda-se. É, tem que, tem que ter um carry <risos> decente aqui, velho. É isso, então. O que você é faz, vai, Zex? Cara, eu tava pensando em jogar de Gwen ou NAR. E NAR contra Scylla é o Paia, né não? só se elas top, mas... Eu posso jogar de Gwen, então. Pode ser. Eu ainda não sei de sobre essa se Gwen aí, velho. Não sei se ela é boa, não sei se ela é ruim. Posso jogar de vôlei aqui também, mano. é de... bom, vou lançar, vou lançar, vou lançar, vou lançar. Tá. Boa, gostei mais. No final não ficou tão ruim. É, só o Mid, o Top e o bot mas tá tranquilo. Ele tá de Cleanse Hill. Deixa tirar o Guard e matar. Cleanse, Rio, black shield, ult da Lulu. Esse é bem legal esse jogo. O ult da cena. A minha ult vai dar shield pra ele, velho. Ah, o saio soba, e dá no cog. Aí você pensou entrar na frente, não conseguia acompanhar mas... <risos> Pô, vamos olhar nesses caras já level 1 aí, mano. Vou pegar lente, <risos> mid, vamos no mid mesmo. Ah, eu posso. Caso ele não. É sério, lugar. a gente tem gun 7. Vou entrar nessa e bunch aí. aqui, eles vão querer me fechar. Eles podem ter entrado, bro Vou tá ter bem. guardado só e voltado. Vai, Bonas, mete aquele 1v1 que você meteu lá no campo de RP, vai. Já usou uma pote mid aqui. Mid muito low. Caralho, tomou full combate, base, Matei, eu acho. Godin. 20 de vida. Ah, você mata aí, ó? Boa. Boa. Nem te vi, carai. Fala ah, Dani, Dani do Ricardinho. <risos> Vou dar base que ele tem TP. Acho que a Morgan tá pela mid, Bem batando. amaciado, bem amaciado mesmo. É o amaceias? É, é ele. Ele tá na galinha ali, velho. Ele vai dar base, ele vai dar base. Ele tá bem atrás já, velho. eu vou só pegar... Ah, Eu vou pegar barricada só e me meter o pé, tá? Lulu tá indo aí. Lulu tá aqui, guys. Tem que dar base e a Morgana pode estar pelo bot side. Também já apareceu ele. É, mas ela pode estar descendo. Silas muito low mid. Eles tão indo pro rio. Matei. O Nair tem TP, viu? Cuidado. Ah, morri. Eu ele subindo. Morri, morri, morri. Nartepo. Só sai, só sai. Tá com o PR, Cardinho. Batilhinho tá aí também. Chove Ar... esse daqui, balança. Nartepo. Morgana sem flash, tá? O Batilhinho tá né? voltando? Então... Nossa. O Celas pode descer aqui? Não, ele tá lá na base, mano. na... na Nintendo, Cê, tô indo Morgana aqui, Nintendo. velho, mas tô meio longe. Deixa eu voltar só aí. É eu... eu vou flashar nele nessa aí. aí. Ai, desculpou. Você vem? Errei o W. Tinha que ter ido comigo na. Passei Tô indo, tô indo. Só não tem ignite, viu? Tinha tô ligado. Ele não tem ult, não. Tô, lá, né? Tá, moleque. Né? Tá, né? Acho se ruim, tá, ali, que se vocês combombam o área ali, vocês ganham. Eu vou arregaçar mid aqui. Alguém consegue me dar cover? Eu tô indo aí. Tá. Eu vou arregaçar mid, tá? Tô batendo tua mid. Porra, eu tô aqui. Eu peguei, parece que. Peguei um o Wzão em... dele, hein? Eu peguei? Ah. Nice. Bem bom, ah, velho. eu pego o goleiro, né, vem. Ele tá com a minha ult, tá? Cuidado, na troca top, mano. O Saras tá com a Nossa, ult da Eu subi, subi, Zeca, se ele te der chase. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, né? ah, não, tá. Ele vai te chasear, ele chance. vai chasear. Tô indo, ó. Beta com a coisa. Eu tenho ult, o tá? Tô lá. Tá, sem, tá sem pulo, tá sem pulo. Só você, só você, só você. Tô subindo de novo. Não e, dá o Saras deu base, tô aqui, eu tá? Mas não no da Lula, na rotação? É tá pra Consegui flashar, velho. Vou dar B, na real. Vai um pro top. Não, okay. não mata esse cara ainda. Vou puxar top só. Vou pressionar aqui esse cara, velho. Vou começar então. Ela vai. Tem TP esse tirou. cara? Tem TP esse cara? Nem Perguntando se tem que te TP. Não, tp, não. TP não. não é recebido. Matei. Nossa, já matou, boa. Ah, mas você é muito bom. Eu vou precisar ah, da base ainda, tá, velho? Eu preciso é. da base. Cuidado esse arauto aí. Eles aqui. Dei base só, guys. Eu não sei do TP do. Do NAR. O Nar não tem tp. Vai ter drag em 30, mano. Eu queria fazer um 5v5 agora, mano. Dá pra você tacar alto o mid aqui, velho. Acho que eles estão Drake, tá? Vocês podem descer, não, bot, se quiser. Eu vou bater bato, mid aqui. Tinha, quer levar bot? Não, eu tenho que pegar outra mid. Só peguei visão aqui nessa. Né? Eu posso subir na próxima, top, tá? Oi? Posso subir, top, Cuidado na próxima. Aí. Você quer subir? Posso subir. Ah, não, não tem, mano. Ele tá sem flash, então eu vou ficar aqui. Tô subindo. Eu acho oh, que eu mato. Pulou, pulou, pulou. Vocês matam, tá né? Boa, boa, boa. Nice. É o, é o Baitas, né? Ó, oh, TP atrás, TP atrás. Pp atrás oh, o Silas, é o Silas. Se mata só aqui? Não mata, velho. Ele só velho. se mata, não. É, só Acho se que ele, mata, ele não te bateu não. Né? Nice, é? nice, ah, nice, nice, nice. nice. é achou. Que isso, só o cara Se ele der a cara aqui, eu dou bem nele. Ele tá sem flash e cleanse, tá? Se ele tiver ah, aí. Ah, não, tá. se ele aparece, eu dou bem e mata. Vou puxar essa aqui, <risos> tá? Vai, mid. Posso ficar side, já né? Posso ficar. A gente vai precisar lutar no próximo Drake, 3 minutos. Dá pra pegar essa toy Bot. A luta tá top, ele tá tru, sozinho, a gente tá, vai pra velho. Tenta defender, só top, velho. Ué, Seria bom é deixar que... aquilo cair, não. Não precisa de todo mundo vir. Vai, vai. não, vai. Bot, não, velho. não deixa cair, não, tá? Não precisa de todo mundo no bot, não. Só um. Ó. O top da cena. É talvez. Alto, tem dois, um. O T, o T. Faltou um utei, segundo. Kog é, não fica nem um V1 aqui, eu acho, velho. Olha, ele tá indo mid já. Então vendo em mim aqui. Esse é. palmorro. Tem que flechar, esse bot, não. Tem que flechar, velho. Ah, não, tá ah, não, tá. Só. tá, tem que lutar nesse Drake, tá, velho, em um minuto Tô muito forte Não, precisa lutar, o terceiro deles Eu vou juntar mid aí com vocês Sim, eu, te, eu preciso que alguém vá comigo lá pra eu pegar a visão Tô brotando 30 sec, o Saras não tem TP, né? Ou ele tem? Deve ter, tem, mano Tá Ó, oh, Skog Tô aqui, tô aqui Eu não tenho flash frente, né? Mega Nair, calma. Flash, tô morto Eu não tenho o último Tá de boa, Estão ficando bem miado ali Acho que ainda não, hein, família Ai, velho Dá pra entrar não o Kog tá batendo muito. Só give esse Drake, cobra o Naral. É, tem que givear. A gente não bate Herald e você? Não, é melhor puxar o wave, e o mid. Tem que puxar as wave. Eu cobro aquela torre top lá. Pode deixar eles pegarem esse Herald, véi. Ou esse Sara, dependendo. Espera usar a dash, espera usar a dash e vamos nele. Ele tem ult em mim, ele ter o no set. Lulu bot, Lulu bot, Lulu bot. Morreu. O Naral tá nossa, Lulu tá bot, dá pra gente entrar lá. Dá pra fazer já. A Nidali solo, a solo. Eu puxo top. Seria bom se bot, véi, não top. Eles vão levar bot agora. Desce alguém lá, dá um hover. Acho que ele não leva. eles aqui... Vou tentar fazer alguma coisa nele. Olha ah, ele! Hum, acho que você morre. tem Ard, velho. Tô pressionando full aqui. Vocês conseguem defender mid? Vou levar T2 aqui. Burgana ah, é tá top. Ah. Morri. Hum. Ah, tinha zonas velho. Não vi. Eu pego, eu pego, eu pego! Eles têm tudo, esse viu? Foi o Cleanse, ah, foi o RD. do Flash, flash Nossa! Volta, nar, tem tem tem tem tem no TP atrás, TP atrás. TP do Calma, calma, calma. Vai slow, vai voltar, Vai, voltar, voltar. Nossa, deu bom. Cai, cai, cai, cai, cai. Boa, Boa, caralho, boa. Os Syrias pode descer, tá? Um minuto e meio pro Drake. Tem que juntar Drake de novo. Agora o Kog tá sem spell. Lulu gastou tudo também, tá, né? Gastou, mas acho que, mano, vai botar certeza as coisas. Tô com três itens. Só mata quem, quem entrar na front. Véio. Se não morre igual, pão. Preciso dar Nida, bot side, velho. Nida precisa tá bot. Eu aí, 50 eu pro Drake. O bot, eu, o eu vou puxar bot já, tá? Eu tô indo. Não luta pelo mid, que eu não tenho TP, tá, velho? Não luta tp, mid, tp. não luta mid, tô puxando o bot. Uh, vamos lutar nessa mid? Ah, o cara tá de dele. É. Vai... Eu tiro ele. É que vai ter o X da Morg, né, mano? A, cos, a gente tá mal, a formação tá ruim rapaziada Tacou, tacou Flash Morgue Morgana, Morgana, Morgana, Mateo, Morgana Matei a Morgana Kog, Kog, coge Arrebentei o Kog, arrebentei o Kog Matei o NAR, matei o NAR lulu Lulu, Matei o Kog aqui Boa, press Barãozada? Vem comigo, Ah, faz o 2, eu acho, faz o 2, eu acho Tô indo no Barão lá, tô indo no Barão lá Eu vou matar ele Vai lá, vai lá Tô sem use, tá? 60 sec Nossa senhora, coitado esse cara, velho Tô um... Tá, vou continuar fora aqui. pressiona mid vocês? Sim, sim. Tô fazendo isso. Eu vou fazer 2v1 contra Lulu e Kog aqui, velho. Vou ter 3. Tô batendo top. Sim, quer vir mid? Batendo... Não, eu tô batendo top. Ah, é free nibe aqui. Tô Eu tô batendo aqui. Agora eu posso ir mid. tá batendo na Lulu, Vanessa. Olha o HP da Lulu. Eu vou sair do agro. Do Não deu. Se eu fosse um pouquinho mais rápido, eu mato, tava. Tá? My bad. Olha. Yeah. Mete bala nele, Tem uma lancinha ali, ali velho. Oxe, morreu? Ai tomei, ai é foda. Ai vocês matam, eu acho. Matei, nós um, nós um. Caraca, o o Cog, o oh Cog, o oh Cog, o oh Cog, o oh Cog, o oh Cog. Oh ai, sou de vida. Bora, Ricardinho. Chama, ah, sim, entreguei, velho. Tomei o bait da Morgana, cara. Que mentira. Vocês ganham o jogo cara, ou não? não é ah, Lu... Lulu vai estar tá vivo daqui a pouco, tá? 5 segundos. Leve níveis, volta, não, volta assim, dona, tá? sim, sim. Calma, cheguei, cheguei. Bora, Zorinho. tá abusado, hein. Ai. Ui, ui, blulu, ui, Lulu, Não deu. Calma, ah. vai pegar Mega. Ixi. Oh isso. Ai, tomei Bide de novo! Azedou? Azedou. Não, Opa. calma. É a história okay, da cena filho. agora. Nossa, sou Bide no filho? cara. Ele e... Ai, Ai, tá morrendo, ele tá morrendo. Calma, calma. Eu ah, o Sairos vai voltar, velho. Tomei Bide de novo. Pula como agora? Ih! Que isso? Família o que é, isso? é game, é game, é game. É GG, é GG, é GG. É, é, é, é, é. Ah, deitados, tem o que ser. Ai, Desculpa, vamos, vamos, bem. Bem. Calma, calma, cuidado com o Kog. cuidado com o Kog. Calmou, calmou, Zeca. Oi, oi, o Zeca oi, oi, oi, oi, oi, oi. Tá ah, morreu. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos matar a Morgana aqui, vamos, vamos. Pega, pega, pega, pega. pega a Morgana. Mata a Lulu, mata a Lulu, mesmo. Tô aqui, tô aqui. Uf. Mais slow, bônus! Tá, ah, oh, GG, pena. focou! E o Kog batendo? Focou, focou, focou, focou! Focou, focou, focou! Focou, focou, <risos> <Ava. Eu pedi. risos> é, focou! É isso, Sendo. tá valendo max aqui? É! é nada. iFoodizada! Manda endereço já então! Galera firmeza, gostei do é. jogo!